Olá pessoal, eu e o Leandro chegamos agora do, merc do mercado porque nós costumamos fazer compra toda segunda e, e eu achei bacana o preço que deu, vocês assistiram um vídeo meu, só que eu morava lá em Pernonomé, assim que eu vim para cá, eu fiz uma compra e se eu não me engano é o segundo vídeo a respeito disso, de um total, e agora resolvemos fazer aqui também em Santiago, já que viemos para cá. E até o Leandro comentou no mercado, ah, filha, é bom você fazer, porque agora estamos comprando aqui em Santiago e é praticamente o que nós consumimos durante uma semana. Compramos o um total de nove dúzias de ovos. Ah, Verônica, nove dúzias de ovos, sim, gente! Por quê? Porque nós preferimos comer bastante ovo, porque até ovo faz bem, tá? Se vocês ouviram aquela história de ah, ovo faz mal, colesterol, gente, é balela, tá? Isso aí não existe mais. Então, nove dúzias de ovos, é isso aqui, não chega a ser um quilo de sal. São quanto quanto fica, Leandro, essas duas libras a ah, é. ah, 908, gr... 908 gramas. Nossa. Quase um quilo. Quase, é, quase um quilo de sal. É, esse pacote de açúcar, né? Um quilo e 82 gramas, não é isso? De açúcar. Oito e dois gramas. Dois pacotes desse de arroz. É que dois quilos e duzentos gramas. Então eu compro dois desse. Dez pacotes de macarrão, porque cada um, um macarrão desse, é... São 454 e e gramas. Então, como meus filhos, o Leandro, gostam de consumir bastante macarrão, então a gente prefere comprar macarrão para eles fazerem à noite, essas coisas assim. Feijão, nós comp... eu costumo comprar quatro pacotes desse aqui, de feijão, né? Também são gramas, 454 gramas, então eu compro quatro. Quatro pacotes de pães, uma gordura vegetal, porque eu não consumo óleo. É, leite... Eu prefiro comprar dessa caixinha pequena. Por quê? Porque assim como os meninos vai abrindo e não deixa aquela, aquela caixa tão grande ficar rolando na geladeira. Então, eu prefiro comprar essa aqui. Então, eu compro quatro, quatro caixinhas dessa. Duas pastas, que aqui se fala pasta de tomate, né? É o extrato, né? Não seria molho, é extrato. Um pacote de café, tempero pra usar na, na carne. E eu compro, além das nove dúzias de ovos, eu também costumo comprar... 8 dólares de carne molida pra, Até para revisar porque nós somos assim, gente Nós não somos muita coisa, não Então nós costumamos consumir ovo mesmo e carne moída em já Tá? pra gente tá bom pra caramba Tempero, né? Alho Tomate Pimentão E cebola E compramos também material de limpeza, né? Não é muita coisa assim, conforme eu falei com vocês Só uma semana mesmo Sabão para lavar louça Sabonete. Aqui vem três sabonetes, né? Uhum. Três sabonetes, uma pasta de dente e papel higiênico. Sendo que essa pasta de dente é porque já tem duas aqui, então Isso. nós gastamos três por semana. Sim, é. Assim como a gente gasta três sabonetes e três pastas de dente por semana. E esse sabão em pó aqui que eu vi lá, achei barato. Três quilos de sabão em pó por R$3,99. R$3,69. Assim. É, por aí. E o preço, gente? 3,66 então, o sabão em pó. Isso, 3,66. E o total dessa compra aqui, olha, foi no extra e deu 82 e alguma coisa, 82 e 35. E é isso aí, galera. Então, eu resolvi mostrar isso aqui pra vocês, o que a gente consome durante uma semana. Agora eu pergunto a vocês aí, conseguem fazer aí no Brasil por 82 reais? Porque é o que equivale, né? Se você for... Não câmbio. existe câmbio. Não. O, é. valor, o valor tem que ser comparado conforme o, a moeda real. Que no caso, se for o dólar, é 80, 82 dólares. Tem que ser comparado com a inflação no Brasil, que se daria total de 85 dólares, reais. Na verdade, seria até um pouco menos, 75 reais. Mas a gente coloca arredondado para não ficar tão prejuízo para o Brasil assim. Não ficar tão feio. Viu? Então aí, ó. Conseguem comprar por esse preço aí no Brasil? Obrigada, gente.